Vamos lá, Ó, ele te dá uma série de afirmações e pede a conclusão. Então, isso é uma questãozinha de argumento. Qual é o método que vamos utilizar aqui? É o método da, das valorações, né? é o método das premissas, né? das valorações verdadeiras. A gente vai considerar que todas as informações, que todas as premissas são verdadeiras. Então o primeiro passo é esse aí. Vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras. As informações, né, as afirmações são chamadas de premissas. Então o primeiro passo é considerar que todas são verdadeiras. Aí a gente vai brincando aqui, ó. Não jogo. Ó, não jogo. Isso é verdadeiro. Jogo, com certeza, será falso. Sim ou não? É o contrário. Então, se não jogo é verdadeiro, jogo é falso. Pessoal, quem está aqui no meio é o ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Ó, pelo menos um verdadeiro. Mentaliza isso. Legal? Legal, legal, legal. No ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, pessoal, se a primeira parte é falsa, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdadeiro. Só que a segunda está escrito que Não durmo aí eu vou associar com a primeira Ó, não durmo na primeira está escrito durmo, então é o contrário se não durmo é verdadeiro durmo terá qual valor pessoal? falso só que de novo estamos diante do ou para dar verdade no ou tem que ter pelo menos um verdadeiro, mentaliza isso no argumento, esse, né, essa é a parada, esse é o macete no Para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, como é verdadeiro, não é isso? Se como é verdadeiro, não como é o contrário, é falso. De novo, estamos diante do ou. Para dar verdade no ou, qual é a parada? Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Tá aí, montamos a estrutura do argumento. Agora, vamos analisar a conclusão. Ela tem que ser verdadeira. Não bebo. Aí, eu vou olhar lá no argumento. Bebo é verdadeiro. Não bebo, com certeza, é falso. E como? Como é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E dá falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Tabuada lógica. Tem que estar em dia com a tabuada lógica. Simbora. Letra B de bola. Durmo. Ó, durmo é falso. E bebo. Bebo é verdadeiro. Legal? Falso com verdadeiro vai dar falso. Então a letra B está descartada. Letra C de casa. Como. Como é verdadeiro.